Bom dia, querido Ser de Luz! Gratidão por estar aqui novamente. Hoje é o nosso quinto dia do ciclo de 21 dias de meditações. Conectando com Ashtar Sente-se numa posição confortável. Alongue a coluna. Gire os ombros para frente e para trás. Num movimento sul. Relaxe os braços, apoiando as mãos sobre as pernas. Feche os olhos e respire profundamente, algumas vezes. Acomodando todo o corpo e liberando todas as tensões que conseguir perceber. Conecte-se ao seu eu superior. E se envolva na luz branca perolada e vamos a mais uma ferramenta para ascensão disponibilizada pelo comandante Ashtar Sheran canalizada por Nathalie Glasson, imprimindo luz e consciência tirada do site cura e ascensão luz e consciência a impressão é uma bela maneira de trabalhar com as ondas da ascensão e novas vibrações ancoradas na Terra para ajudar na transformação de todos. Novas energias estão sempre baixando para a Terra e para a humanidade. Dentro da Câmara de Impressão de Luz e Consciência, você pode acessar essas novas energias e imprimi-las em seu ser, em objetos ou cristais em sua casa, em situações ou experiências. Na verdade, qualquer coisa que te inspire ou se sente guiado. O Imprinting é semelhante ao download. No entanto, impacta o receptor em um nível profundo do núcleo. Portanto, ele deve ser tratado com cuidado e seguindo sua orientação interna em vez de seus desejos. Ative a legenda e me acompanhe. Comandante Ashtar. Por favor, me transporte para a Câmara de Impressão da Luz e da Consciência para que eu possa experimentar as novas energias de Ascensão ancoradas na Terra, recebendo-as dentro do meu ser. Que as energias de Ascensão mais apropriadas se imprimam no meu ser, criando uma transformação amorosa, positiva, liberdade, amor e ascensão. Eu sou guiado para imprimir as energias da ascensão em dar uma razão o resultado que você gostaria de manifestar. Ao concentrar nisso, por favor, imprima as energias de ascensão mais apropriadas, disponíveis agora. Obrigado. Primeiro, concentre-se em receber por si mesmo. Então, quando você se sentir pronto, mantenha seu foco no ser, objetos ou cristais em sua casa, situações ou experiências. Você foi guiado para ancorar a luz, imaginando as frequências de luz, penetrando e criando transformação. Este processo pode ser experimentado inúmeras vezes, pois cada visita permite que você imprima em seu ser as mais recentes vibrações de energias, ativações de ascensão e iluminação. É um modo positivo de permanecer alinhado com as mudanças da ascensão que ocorrem diariamente. Por favor, sinta-se livre para me visitar e as câmaras que eu compartilhei com você o mais rápido possível. Eles estão abertos para o seu uso. Eu só peço que você use sua intuição e a expressão de sua alma enquanto estiver presente dentro das câmaras para guiá-los. Com as bênçãos da luz da estrela, Comandante Ashtar, Namastei.